E, pá, e não, mas fui ali no momento a falar com ele e não sei o quê. Pá, eu sempre fui gostar gostei muito da, da cultura oriental, os fengshus isto aqui, não sei o quê, e pá, surgi, fui naquele momento, olha, mete Michael Young e ficou e E, a ficou, daí, e agora fica no ouvido. E a partir daí, tanto que eu já estou habituado às vezes, e já me aconteceu uma coisa caricata na loja do cidadão, de estar a preencher lá um requerimento. Oh, e faz o Yangaro Yang. <risos> Relampada! Relampada! E foram 5 episódios. Já viram? Quer dizer, ainda não acabou. Estamos a começar o quinto episódio. Mas chegamos ao final da primeira temporada, sim senhor. Estamos todos de parabéns, não é? Estamos todos de ah, parabéns. Para Palminhas! Palminhas. Uhul. Uhul. Yeah, yeah, yeah. E como vocês podem estar a ver, eu estou a rigor. A rigor, salve seja, isto estava debaixo da minha cama. Minha cama é daquelas de abril e dá para colocar Somia. coisas lá dentro. Como é que é? Sou mié. É? -é. Deve ser. É sim, senhora. Confirmo. Fui ver ao Google. Isso é francês. Foste ver ao Google agora? Yeah. Tu és boa. de rápido. Boa é. uh, mas claramente amarrotoado. Não é lavado e engomado já há algum tempo. Não cheira mal, mas está tudo ok. Uh, também estou assim, porque o nosso convidado de hoje é um empreendedor. Uh, ele também é DJ. Uh, mas uh, eu inventei aqui um termo em inglês uh, que cria assim uma puxas o astral para cima Nightlife Entrepreneur Oh yeah. Michael Yang <risos> uh, uh! Michael Yang agora sim, agora sim uh, já tenho todos os convidados que queria ter aqui numa primeira, numa primeira fase, Michael obrigado por teres vindo por estares aqui por, por, por, por, e por. antes de mais eu tenho que tirar isto porque está realmente muito quente neste lado isto é vindo não não, eu também não, isso isso é para a, seguir. É é é para a, a próxima... próxima temporada <risos> para a próxima temporada Michael, uh, é para como estávamos te... a falar em off tu agora mudaste os ares, já não estás no sul, estás no norte da ilha é verdade. É verdade e isso, o que é que tem mudado uh, na tua perspectiva é de tudo isto estás mais calmo, estás mais uh, suave sim. Vá. sim, sim muito mais, muito mais leve uh, digamos como estávamos a falar lá fora um pouco também da, da vida noturna, o, o acumular do, dos anos, os estresses e isso tudo. Foi uma coisa que eu sempre pensei, também é, mudar um pouco, é, para não ser é, da noite para o dia. Também para não sentir esse, esse choque. É? Uhum. É, portanto, ao longo, deste desde 2017, aos poucos, fui, fui, fui criando as condições, passei do sul, e me instalar a norte Epá, e um pouco diferente um pequeno jardim, uma pequena horta Ok, muito bem, boa boa É uh, uma troca de público interessante Ok, ok. Estás um assim, homem mudado, Michael. Minhas... <risos> é que ele faz-me muito mais frio à noite. Isso também é... Eu sei, no inverno, mas, por exemplo, no, no verão, e para quem não sabe, e também fica aqui a dica, Ponta Delgada é, digamos, a, a nova Cote d'Azur aqui da, da Madeira. Aliás, Uau. até bem pouco tempo, se uma, uma reportagem bastante interessante, se não me engano, no New York Times, penso eu. Uh, sobre a... Uh, não, não foi o New York Times, mas foi uma coisa assim do género. Okay. Sobre uh, a costa norte que é dada como o Havaí da Europa. Portanto, aquilo que eu estou a dizer não é muito mentira. Atenção. Não é muito. Não. não é muito. <risos> ok, ok. <risos> uh, portanto, foi, foi, foi, foi uma troca, digamos, uh, acertada, sem dúvida. Ok, muito fixe. Tu agora, neste momento, estás mais ligado ao... Um... Aos uh, Airbnbs, não sei se estás a, estás a, estás a, estás a te focar mais nesse, nesse aspecto do que propriamente uh, de DJing? Uh. Uh, um, um pouco agora mais dividido uh, entre várias coisas, uh, como também nós estávamos a falar lá, lá fora, uhum. uh, outras coisas que sugestavam alguma curiosidade, mas que vais sempre por falta de tempo, ou às vezes arranjava simplesmente uma desculpa para não fazer, uh, <risos> agora tenho... Tenho bastante tempo e posso, posso, posso fazer outras coisas que eu gosto. Uma, coisas que tu, nós temos em comum, que eu também gosto de fotografia, embora não, não, sim, não, sim, não sim sim sim estou muito longe de, de perceber o que é que seja de fotografia e vídeo também. Tenho-me aventurado a fazer algumas coisas. Um, a agricultura, por exemplo, passo-me perguntar se assim, isto <risos> há, há uns anos atrás era, era impensável. impensável. Então já sabes o que é o almanac? Sim sim sim, sim, sim, sim, sim. O que é, que é o almanaca? Agora estou aqui pendurado. O, o, o almanaque é uma coisa que existe desde, desde que eu me lembro. É, em, era, ao fim e ao cabo era uma, uma revista mensal, não era? É, muito utilizada pelos agricultores, que ah, dava as okay. fases da lua, parte para, para as cementeiras e... Já começo a perceber um pouco disso. Muito bem, muito bem. E, e sim. Um... E o que é que tens lá em casa? O que é que plantas João em casa? Olha, comecei por uma primeira experiência por salsa, é que curioso, porque eu nem gosto de salsa. Ok. Mas foi o que me pareceu mais indicado uh, antes de partir para a cannabis. Estou a brincar. Vamos <risos> <risos> claro falar mais de... <risos> Quando é que vamos à ponta delgada mesmo? Mas oh, olha oh, que dá caramba. bem, <risos> dá muito bem com um o é aqui porque tem um clima bastante temperado. Dá muito bem. Dizem-me, dizem-me. <risos> é sim, sim, sim, sim. Não é que eu ando a estudar Network, a Networking é tudo, não é? Não é que eu ando a estudar te, a CPA. Teve lá um, um que amigo que percebe um trono, da, da cena. Da fantástica. Não. <risos> é, um comecei por a, por a salsa e agora com, com, com os tomates okay. a, a cherry. Mas depois já penso a, a largar aqui para. Aquelas pequenas coisas para tu poderes fazer uma salada em casa, por exemplo. Exato, e fazes para ti? não tens Ou tens o objetivo de comercializar alguma coisa? Não, ali? não, não. não, não, não. não, não. Nem Só pouco, mesmo argumentos. para ti. Não, tudo para consumo próprio. É assim mesmo. É tudo para, é. Consumo, próprio. Tudo é. para é. consumo próprio. Olha, uh, eu não posso deixar de referir que nós temos aqui o Duarte da Barreirinha, como sempre, o grandes apoiantes nossos. Ele está, ele está ali a fazer um, um, um, um gin. Cannings. Um Cannings. Um cannings. Fala-me fala o que é que estás aí a fazer para nós? Muito é. simples, é um gin tonic. Um laranja e lima, frescas, e um com lima e gengibre para, para diferenciar e com ajusando Marca Madeirense que acho que é importante neste momento, claro principalmente. És fãs fã do Cunnings em particular? Sim, sim, sim, sim. Acho que é a primeira vez que eu vou experimentar, claro. acho que este nunca experimentar não combinado. Gosto claro. bastante de gin, mas este é acho que não. É bom. É com maracujá, pitanga e umas ervas aromáticas, que não me lembro o agora, ganhou um prémio na evoluir, que foi eu e tudo, por isso... Ok, representa Madeira, sim senhor, muito Sabe? bem. Muito bem, por falar da Madeira, e, e, e também por falar que estamos aqui nas bebidas, realmente a vida noturna é muito associada uh, não só à música, mas também às bebidas. Uh, o teu background é de facto na música, e tu não começaste cá na, na, na ilha, tu começaste de facto em Lisboa, estou correto? A nível do DJ Não, não, por acaso não por acaso foi cá um, e tudo começa através de um amigo meu, que o pai dele era presidente da Associação de Voleibol da Madeira. Okay. E, e eles faziam alguns torneios de, durante o ano e depois surgiu a oportunidade de. Acho que fui na Escola de Câmara de Lobos, uhum. houve lá um torneio de, de voleibol e aquilo coincidia com o Carnaval, e então decidiram também fazer uma festa de Carnaval e esse meu amigo, o Filipe Lopes, Uh, que já tinha algum material uh, e por acaso era para ter morrido nessa festa, numa ligação lá de umas luzes que, que o mandou-me ligar Uou. e apanhei, apanhei um, um chamado Bigode à bom madeirense, e, e depois ele, durante a festa, uh, disse se eu, se eu queria tocar, um, passar, para passar a música um pouco. Porque acho que com super poderes então. E fiquei, fui, aí, fui okay. aí que ganhei o poder, porque eu nem tinha muito jeito para a música. É... Bem, é a eletricidade, o que é que faz, não é? Exatamente. E, e depois, foi através do, do Felipe e depois com outro amigo, o Alexandre Machado, compramos equipamento e depois já começamos a organizar eventos este... para a Associação do Vôlei da Madeira. Okay. Ou seja, eles cada vez que faziam um torneio... Nós, através deste conhecimento que nós tínhamos, já conseguimos fazer algum evento. É pá, é pá, já temos ah, é bebida, muito ah, ah. Obrigado. Obrigado. Muito de vida. Obrigado, Não podia ter chegado em melhor altura, é sim é é senhor. Epá, o, é cheiro cheiro. É, o cheiro é muito especial. Então é. é. cheira bem. dê gengibre para ti. Ah. Bem. Ok, muito obrigado. Okay. Hum, eu vamos eu lá ver. De de e agora cheiras para mim. mim. Ah, queres? Posso juntar? Oh, tá bom, tá. Posso juntar? Ah, está bom, tá. sim senhor. Muito bem. E, Bom, tá, e, na tá, realidade, dizer... e, e na realidade começa, começa aí um, é mais ou menos, é em 96. Um, depois nós tivemos esta empresa de eventos, só que entretanto fui embora para Lisboa, vendi os equipamentos todos. Quando estava em Lisboa, voltei a comprar equipamento, voltei, voltei a, a passar música lá, tive lá a passar, tive como residente num espaço que era o Magma. Uh, fiz alguns eventos com o Sérgio Nóbrega, que está no Atlantic Culture também, que foi um amigo meu que me acompanhou bastante também neste percurso, que é ele o responsável pelo nome Michael Young. Ah, sim, sim, porque na altura tu não, tu... o teu nome verdadeiro é... Eu usava, -o. eu sou o Michael Rodrigues. Marco Rodrigues e entretanto ele eu, eu, eu estava a produzir um evento e convidou-me para passar a música e quando fizeram quando estavam a fazer o Flyer. Ele ligou-me e disse: tu tens de arranjar outro nome porque Rodrigues Fica é muito, muito grande Exato. e nós, por uma questão estética, não estamos aqui a conseguir encaixar isto, é uma coisa quase surreal e, e... tiveste que inventar um nome assim na pressão, e, e, pá, e não, mas fui ali no momento a falar com ele e não sei o que eu sempre fui gostar gostei muito da, da cultura oriental, os feng -shus, isto aqui, nem sei o quê, e pá, surgi, fui naquele momento, olha, mete Michael Young.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 <risos> uh, sim, e hoje em dia, em Portugal, acho que não se pode mudar assim de nome tão facilmente. Tem que haver uma justificativa qualquer nos Estados Unidos. Tu já tinhas mudado o nome, certamente. Se, se assim fosse possível, sim, não sei. Também não tenho, não tenho assim. Essa, essa vontade. Essa vontade. De Fica nome artístico. Sim, sim. É engraçado que quando eu estava a fazer a minha pesquisa, eu procurei Michael Yang no, no Google, não sei. Eu acho que toda a gente faz um pouco isso para saber a nossa pagada digital. Sim. E eu de facto encontrei uma pessoa que chama-se Michael Young. É um coreano americano que é uh, também um entrepreneur <risos> e investor uh, de um, tecnologia. Ok e ele nasceu em 76 tu tinhas dito que tinhas nascido em 78 e 8? portanto é curioso que hum, existe uma pessoa com este nome não é porque tu inventaste assim do nada, eu também faço as minhas pesquisas e, e agora uso três nomes em vez de ser André Vieira uso os três, uh, os três nomes André-Menez Vieira porque sou o único no mundo André-Menez por Vieira. É André Vieira porque André Vieira havia até um fotógrafo e designer e etc que tem a minha idade Nasceu do mesmo ano e é da mesma área e é nos Açores, só que não é na Madeira. Então, uh, fiquei. Eu acho que esta é a piada. E então, daí tu teres dito que foi assim um bocadinho on the fly teres. Uh, Encontraste trás alguma nome. coisa no Google? Que não, não manhoso? Não, nem por, nem por isso. <risos> mas. <risos> Mas depois talvez os, uh, as pessoas que estão a ver isto vão, vão procurar e tentar ver alguma coisa. Tu, tu tens aí um, um, um teu... eu perguntei-te para tra trazeres um, um objeto, neste Sim. caso trouxeste dois e este é um deles. Sim. Estavas a falar das primeiras festas que fizeste Sim. e uh, fala-me disso, isso é fantástico o que tens aí. Pois, eu encontrei, eu, como me dei de casa há relativamente pouco tempo, tinha lá uma, umas caixas com coisas desde a minha infância. E entretanto me com este. E isto pá, é um pouco. Isto foi feito num, num, num, tipo, numa máquina de escrever da altura, isto é 1996. E, e já, já se conseguia fazer assim, umas letras maiores e mais finas. que já era feito com um ecrã de computador, que o meu pai tinha lá no escritório. E então o que eu fiz. Eh... Portanto, fiz aqui o convite para esse primeiro evento que, no... que eu organizei, aqui com mais uns amigos e conseguimos pedir um, um patrocínio à, à Cerveja Export que entretanto acho que já não existe, que era da, da Coral que ainda tinha... O, o, a publicidade era com aquela música do, do Pop Fiction que os gajos tinham na altura... Okay. De, não, agora também tem, mas tinha uma, um marketing até engraçado e recortei, <risos> tirei de export. uma garrafa oh, okay. recortei me... <risos> e pus aqui para depois fotocopiar para parecer este mais profissional Uh, mas o que é engraçado, é o que está aqui escrito. Isto tem aqui alguma ingenuidade, como é, é só, óbvio. As talvez mostrar lhe para aquela uh, a ver, sim. exato Para ali para esta, exato, aqui. Sim, sim. E depois também tem aqui a parte de trás, isto é frente e verso. Sim, frente e verso, atenção. Com um desenho que é um mapa feito ah, à mão. E ainda tem um mapa, exatamente. Tem um, um estádio peito peito dos feito à mão, porque à mão. O mapa do Google Maps não existia, portanto tinhas que improvisar. Olha que fez E então, a cena está tá engraçada porque assim, é assim. Convite, duas pessoas. Convido-te a participar na festa do ano. Isto não vos lembra nada? Na festa do ano. festa do, a festa do ano. ano, a melhor festa do mundo. Sim, sim, sim. Nós em 96 já fazíamos um marketing que hoje em dia está muito em voga. Quer dizer que isto é o melhor do mundo, o melhor isto é a melhor da festa, coisa. vamos a arrebentar com isto tudo. A festa do ano. Portanto, nós nesta altura, isto foi, este evento foi no dia 30 do 3 de 1996. Uau. Portanto, esta coisa que se faz agora, dizer que é a melhor festa do mundo, está completamente de nós, na altura, Toda já a gente diz isso, Mas nós já fazíamos isto em 96. Ora, esta é a parte que eu gosto mais. Ora, das 17 horas até reticências, só Deus é que sabe. 3 pontos de exclamação. Isto prometia. Exato. Em 96, três pontos de Pô, exclamação. Pôs do local O Caminho da Fé, Ui. número 17, que isto uhum. foi na garagem do amigo meu, Nuno, com hoje em dia a polícia. Agora já podemos falar nisso. Já passou mais de 20 anos, ninguém nos pode falar. Foi uma festa completamente ilegal. Atenção. Completamente ilegal. Okay. Uh, Exporte <risos> e pôs o bar com bebidas em liquidação total. Isto também é uma coisa que já usávamos na altura e que hoje em dia faz os low costs e o ah, happy, exactly, hour, happy hour, não sei quê. Exactly. Nós cá éramos muito direitos, bebidas em liquidação total. E depois aqui na parte de trás tem, que era esta parte que ia lixando que já vou contar aqui muito rapidamente, que é o responsável, atenção, Michael Anjo, que eu também tenho anjo no nome, na altura ainda usava o Anjo. O Anjo, ok. Uh, o agradecimento ao Nuno Gouveia, ao Filipe, ao Hugo, às Sogranças, a Helena Alves, que era a minha namorada na altura, isto era importante. Ui, drama. E restantes <risos> colaboradores depois tinha aqui então o um mapa, aqui o um estádio dos barreiros Exato. e não sei o quê. E nós fizemos com umas bandas e tudo, que okay. deram numa garagem. E o Nuno, o pa, os pais do Nuno tinham feito umas obras lá em casa, estavam a fazer a obra, uhum. e ficaram os andimes na garagem. Nós então montamos os andimes, tinha aquelas tábuas para fazer os taipas e isso, fizemos o palco. Epá, aqui tinha duas vezes isto a altura, e vou-vos dizer que o palco ficou mais ou menos à altura do teto. Porque os andámos não andavam para, para baixar o coso e nós queríamos a força fazer o palco, portanto os artistas ficavam lá é em cima, boa. tu que um pouco para trás para ver os gajos. E nós fizemos a, a, a festa e ela não foi, até só desde que sabe, e ela acabou um pouco mais cedo, porque entretanto um dos vizinhos chamou a polícia. E este, uf, isto é a pura da verdade: estava a acabar de fechar a garagem, toda a gente já tinha ido embora, eu com uma, uma mochila às costas com algum dinheiro, que era, o, que, era, que era o dinheiro da festa, e chega ao carro da polícia e para mesmo assim. E havia alguns convites espalhados pelo chão, e, e lá o senhor agente pegou, e, e olha assim, o responsável, e olha para mim, e eu estava lá, tinha acabado, Sim, e já, exa, já, a chave exa. já nem estava na fechadura, e ele olha para mim e olha assim, uh, Michael Anjos. E eu, ah, já, já, já foram embora. Já fui. Toda a gente já foi embora. <risos> Mas isto aconteceu alguma festa aqui? Pá, penso que sim, penso que sim. Eu só vi mesmo aqui, desculpa a expressão, só vi mesmo aqui para... Era para dar uma mojinha. Ok, é melhor você seguir o seu caminho. E lá fui eu com a bolsa Uou! às costas para o Barilato. <risos> boa! Ah, lá, boa E esta foi, efetivamente, assim, o primeiro evento que eu... Houve gajos já roubaram um bancos assim. Isto é. <risos> só, percebam, percebam. Com a desculpa do xixi. <risos> só vim aqui mesmo dar a cara. E, e este é interessante. Um... Trazer isto por, por, por várias razões. Porque há algumas pessoas que, que me conhecem há relativamente pouco tempo uh, uhum. conseguem associar mais, e eu percebo perfeitamente, o meu trabalho ligado aos eventos ou ao DJing ou que quer que seja. Uhum. Uh, mais a partir de 2009, foi quando eu regressei de Lisboa. Uhum. Portanto, tive 11 anos a ver em Lisboa. E, e compreendo perfeitamente que façam um, muito mais essa associação. Mas que na realidade não é. Isto não, não é para mais ou para menos, mas é, é a verdade das coisas. Uh, é que já vem de, desde essa altura e, portanto, também dá uma perspectiva. Como alguns de nós que, tem, que estão aqui, e, e pegando um pouco aqui na, na parte do, do, dos eventos, uhum. consegue-se ver a evolução do, do, do, do que que eram os pequenos, ou os.. os os micro-eventos uhum. na altura para aquilo que já se consegue fazer hoje em dia. Hoje em dia, isto é se fazer os uma mais coisa mais... Mais... Ah, isto, isto aqui <risos> era partir pedra e montar andimes em ferro pesadíssimos e aqui Exato. o 30 para uma linha. se bastante. Sim, sim, hoje em dia está tudo, tá tudo um pouco mais, mais fácil e ainda, bem. E queria pegar um pouco nisto também porque da tua vasta experiência também com eventos e organização de eventos realmente tu tens vi vindo a assistir uh, uma mudança nestes anos todos daquilo que, são o, o, daquilo que é dito um bom evento e tu agora estando mais longe da vida noturna como disseste um, o que é que tu achas que é a maior mudança desde quando começaste quando voltaste, quando regressaste em 2009 até agora, que no entanto depois, entretanto já passou 11 anos desde então hum, eu, eu, eu costumo dizer que os, tudo, todos são bons eventos desde que tenha gente vai ser bom para alguém Estás a perceber. podem estar duas pessoas <coughs> e se, se elas ficam lá é, é bom para elas as duas Exato. Portanto, todos os eventos são bons é, é, é, é, é, eu não sei definir muito bem se se, se, se será uma, uma evolução como tu estavas a dizer um, okay. eu vejo que são, são, são diferentes formas de, de abordar, de produzir uh, se elas estão a evoluir porque geralmente até a evolução a gente tem tendência as coisas quando evoluem é para melhor claro, um, muitas das vezes não é assim isso aí já, já estamos a falar de outra coisa um, as coisas como têm estado a progredir Uh, e pescando um pouco o que estava falando ainda há pouco, hoje em dia também é muito mais fácil produzir um, um, um evento, um, um, um jovem com, com vontade e com alguns conhecimentos. E o caso disto, tu tens as festas de finalistas. Uhum. Uh, que Acho que é, que é o melhor exemplo que nós podemos dar. Aquelas pré-balhes uh, uh, de finalistas, que os miúdos fazem aquelas festas para angariar dinheiro. Uhum. Uh, ok, eles já vão uh, com o apoio dos pais, os pais conhecem o diretor da empresa de cervejas, isto e aquilo, é? e tu quando vais ver eles já tem uma produção uh, brutal, e de certa forma foram eles que organizaram. Os meios hoje em dia para a produção de eventos também estão muito uh, mais fáceis de, de, de, de, de conseguires atingir, porque também já há formatos standard de, de, de claro, produzir um evento, estás uhum. a perceber. Uhum. Depois há os que saem fora da, da caixa e produzem de formas diferentes. Neste caso, também está aqui o Eduardo, e que sabe disso. Por exemplo, o Aleste produz um evento completamente fora de todos os outros que tu. Pá, não, não consigo comparar mais ninguém consiga fazer uhum. algo parecido. A Fluid nos teus tempos áureos com as festas de Cartamarães, a estalagem da Ponta de Sol e isso também não havia. estalagem da Ponta de Sol, já o Lima com, com a Fresh também já lá fazia coisas. E portanto, já fui tocar uma festa de catamarã feita por miúdos de escola, finalistas. Pronto, não tinha a mesma picada, mas eles sabiam organizar aquilo. O que é que eu vejo agora? Depois tens este problema que é, a coisa que quando começa a ficar muito estandarizada, tende para depois, o passo seguinte é ficar amassador e o público claro. começa -se a se refletir nisso e começa -se a se afastar o que eu penso agora à exceção de uma ou outra produtora que a coisa eu senti -se, está a caminhar um pouco para para esse sentido e eu vou ser sincero a fluir neste momento está um pouco em bem Maria por causa disso porque eu não estou a conseguir talvez agora morando no, no norte vá, vou melhorar esse plano mas eu, em termos do, no plano criativo Está ah, a ser muito difícil porque... Ah, mas está difícil no sentido de conseguires captar a atenção do público, que agora já está habituado a, a estes eventos standard, é, é mais nesse sentido? Não, eu até acredito que eles, que eles querem coisas novas. Pá, mas como tudo na vida, um, um gajo também não se mete neste negócio para, para perder dinheiro. Exato, então, claro. uh, Tem que ser rentável, uh, tem que ser também de acordo com aquilo que, que os sponsors procuram, que o público procura, o público vai sustentar tudo aquilo. Uh, num pouco daquela conversa também que estávamos lá fora, uh, as coisas mudaram, claro. uh, aqui há a discussão de se está melhor, se está pior, isso é tudo muito subjetivo. O que para nós pode estar pior, para a malta mais nova está excelente e é assim que eles querem, e eles a comandam, não, não, não há outra hipótese. Uh, para mim é difícil criar agora uma coisa que, que me satisfaça, obviamente, e que consiga dar a cara com muito orgulho, Uh, que seja rentável, que vá de, de, de acordo com aquilo que, que os sponsors também pretendem. Juntar tudo isto, e vejo para outras produtoras que, que se assemelham mais connosco, algumas dificuldades neste plano, porque também nós depois, temos um público limitado. Claro. O, o turismo que cá vai nos visitar, uh, muitos deles nem sequer sabem que, que este tipo de eventos uh, acontecem. Uh, com, com comunicação. Quando na altura que eu tinha o bar, nós conseguimos fazer isso muito bem, porque quando tínhamos os turistas, nós perguntávamos se eles iam ficar cá até o fim de semana seguinte, eles diziam que sim. Nós até oferecíamos convites. Sim, para também termos um pouco claro. aquele, aquele, aquela cor de, de, de, de outras pessoas. Um, mas nós aqui temos um pouco, um pouco limitados. Talvez depois de tudo isto passar, porque também agora toda a gente teve que meter um pouco um pé no travão. Claro. E talvez parar, e, e, e cada uma da, da, destas pessoas envolvidas agora tem. A desculpa já não é, não há tempo para pensarmos e criarmos coisas diferentes. Agora toda a gente tem tempo para, para, para criar coisas diferentes, aí ah, eu estou convicto e esperançoso que, que é isso que vai acabar por acontecer. E o, o que é que tu tens mais saudades de então que agora já não tens? Uh, na noite, uh, mais assim, por, de, por dizer. Até mesmo por experiência de colocares música para outros. Há, há coisas aqui que eu não posso referir, como é outro? <risos> aquilo que podes revelar aqui Qual para o relampada? O que eu posso Drama. revelar. Drama. Cuidado com a é relampada. Fábio, cuidado, é. cuidado com é. a é relampada. Quando saí é. é. é à noite ia conhecer sempre alguma coisa nova, portanto, ouvir uma música nova. E acho que o que se perdeu foi exatamente isso. As pessoas deixaram de ter recursos porque é sai caro. Hoje em dia, sai caro, incutir coisas novas às pessoas uhum. e depois, para um, um grande produtor, fazer uma coisa standard é muito mais fácil porque há logo um retorno, não é? Portanto, as pessoas já sabem que a ideia é vendável e é muito difícil às vezes mascar uma ideia. Gira, que faça realmente uh, incutir a cultura novamente às pessoas, ao público. Sim, sim, sim. E, e, e acho que é importante que o público esteja aberto e, e que frequente esses lugares. E o Oeste tem é um ótimo exemplo disso. É exatamente. Foi difícil. Uh, Lembro-me do primeiro Oeste, é, acho que é icónico. Acho que todo esteve no Oeste lembra-se desse, desses desses dois dias, foram icónicos. Mas o Oeste foi um caminho, um bocado a nossa conversa de hoje de manhã. Exato. Que, que esta geração... Peço desculpa, tá eu não tenho isso. Não, não, tranquilo. Esta tranquilo. Geração, é tudo no imediato. Eu costumo dizer que é o visão do MIS. É tudo no imediato. Sacam a ideia, têm a ideia, concretizam, mas depois mas, não dão um o Marco tempo. Que a dizer. Não dão tempo das coisas amadurecer. E amadurecer é trabalhar, é, é investir, é ter tempo para aquilo, é... Pá, é cuidar de um babé, que as pessoas hoje em dia já não. Os, os adolescentes, jovens, jovens adultos, já não fazem isso, já não, já não cuidam do seu projeto. Porque agora tudo é muito. É, é uma questão de relampada. Mas tudo que vai à relampada. O se, ah, sim, que a fazer um e mesmo. nós de facto em off-camera estávamos a falar que as coisas são sempre para ontem. Existe muita correria. Acho que agora com a internet, a cada ano que passa, parece-me a mim que os níveis de atenção estão cada vez mais baixos. Uh, e tu achas que esse, de facto, seria, está a ser o problema uh, das pessoas já não, já não curtirem a noite Sim. e a música que, que se passa. Sim, e, e, e depois também tem aqui outra questão que é, como a André estava a dizer, tu saías para, para descobrir uh, aquela música que, que só o DJ é que tinha uhum. e, e se tu não perguntasses ao gajo, não havia caixazames, nem nada disso. Se não perguntasse só gasto, tu ias para casa da mesma forma como tinhas, como tinhas ido para lá, sem nada, não sabias de nada. Isso, isso, isso era interessante. Agora, como nós também estávamos a falar, agora já é o contrato, estás a tocar, Está-te a ver um gajo como já me aconteceu. É pá, tens isto, toca isto. Pá, o gajo... E eu já não conheço aquela, eu nem conheço aquela música. É demasiada informação porque eu já tenho acesso a tudo. E já vem com os cabos. E, e se quiseres, eu tenho aqui o cabo. Dá para ligar o iPhone e já passas daqui. é deve ser, e, ser muito bá. frustrante porque isto é um de facto não é rádio de música pedida É um pouco. É por isso. Os músicos instrumentistas também têm muito. Sim, sim, por, sim, por um exemplo, as bandas de covers. Por exemplo, sim, é muito sim. assim Mas também. É, lá está, quando, quando fazem passar... isso a bandas de originais, então é que apetece é, é é, é é dar uma relampada mesmo. Para, Mas é para é, é calar. é importante, no, no início de um, de um trabalho, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de sempre de beber um shotzinho de tiquir. Ok. Porque isto, não, isto, isto, isso, isto isso, isso faz, isto faz, tu teres aquela é a sapiência e a paciência okay. que é, quando começam com esse tipo de coisas tu estás mais solto e... tu consegues e dar a volta coisa a dizer, não sei quê. porque às vezes já estás em stress, a coisa até não está a correr bem ainda vem o gajo com o cabo do iphone para passar uma música do iphone pode ser um momento de choque não é? e pode ser chato e então o choque tem que ir no início uh, mata essa a bicharada toda <risos> depois a noite tem outra componente, especialmente agora nesta fase e é um pouco também aqui que queria-me focar, que talvez depois que quem nos ouvir lá em casa, uhum. uh, especialmente a malta mais nova, possa refletir sobre isto. Uh, eu já tive até inclusive um, uma altura para fazer tipo uma publicação, no, sei lá, numa rede social, no, no Facebook. Mas isso depois levanta grandes discussões e, e as pessoas hoje em dia, quando a gente dá uma opinião no, no, no, numa rede social, quem está do outro lado, que é o juiz, que tem a toga, tem tudo, tu basicamente tu és colocado num, numa pasta ou noutra. Não, uhum. não há cá meias medidas. Tu não podes ser uma pessoa que andas não, não ali é. no intermediário. Ou tu és a Ou, ser, é ou que tu é capitalista és capitalista ou és comunista. Pronto. Só, só podes ser duas coisas. E então, efetei isso. Mas agora aqui posso fazer, talvez também, este não vai ter muitas visualizações. Vamos começar por aqui. <risos> não sei se vai ver-se como... Ok. Sônia. Sônia. Isto é ele, a mandar boas energias. É, é, é, é, é, é E aí posso estar ao tu Estou à vontade. Para a malta mais nova. Epá, se ir à noite, não é ires para, um, para um clube, eu não vou dizer nomes, não é ires para um clube, porque isto é que acontece em vários estares ali a gritar cânticos de futebol e seres a, a, a digamos, a rainha da noite uh, porque, na, na realidade, o espaço é, é a mais-valia as pessoas que lá trabalham, a parte humana são o topo da, da coisa que são elas que fazem a produção, fazem aqui do o mover o DJ, também que é um só que trabalha a semana toda, está ali a fazer pesquisa, vai dar o seu melhor para proporcionar uma, uma, uma excelente noite. Aí ah, depois de repente aparecem, e a palavra é mesmo esta: dois ou três bandados, começam ali a fazer barulho uma griteria, e uma gritaria, e nisso aqui que ninguém pode. Para além de ter um desrespeito para quem trabalha nesta área, que é um enorme desrespeito. É um desrespeito para quem está e que vai com a intenção de ouvir música e se diverter um pouco. Exato. Porque eu já tive um espaço assim e tive que abandonar porque torna-se impossível de, de, de ouvir a música e de sentir a música. Só vai para uma discoteca e parece que a música é secundária. É, não, e tu claro. às não, vezes não, quase sim, nem isso e conversas. E, e, é, e isto é a parte social porque do conversar é. e não sei o quê. Pá, ok, a música está alta. Mas agora, tu começares a cantar em cima da música e a bater palmas e nem sei Se a música, és musical, tu não vais para uma discoteca, não? Pois, claro, é. exato. Vai, vai para ah, o que a barreirinha, por eu... gosto E o que eu menos gosto exato. destes de, de, de, de, de, deste tipo de público é quando eles não têm sentido de ritmo nenhum. Que isto, é como, isto é sério. Ou <risos> seja, cantam, mas não. Não, não os gajos não têm ritmo nenhum. Tu já vês os gajos quando dançam, já dançam ao contrário. E depois, imagina, a batida é esta. E os gajos batem palmas num no, no, no, no, intercalado, no, não não... estás a perceber. Portanto, aquilo faz ali um ravar <risos> bem estranho. E são estas coisas que competem também às casas. Porque antigamente se tu fizesses isto num, num, num clube de referência aqui na Madeira, eras pegado e eras posto na rua e eras capaz de ficar um mês de castigo e não voltavas a entrar lá. Agora, pá, tudo passa porque vamos encher, isto tem que ter claro. gente, Sim. precisamos de dinheiro. Não sei Exato. Eu concordo. De certa forma, para aqueles espaços que já estão a se afundar e não têm outra hipótese, mas para aqueles espaços que querem se afirmar e querem dar continuidade e, e querem ser espaços de referência, não podem permitir isto. Claro, exato. Porque pá, depois correm o risco. Porque o que acontece? A maior parte do, dos miúdos que fazem isto são miúdos que estão agora na altura de Liceu e isso. Depois eles vão embora para Lisboa. E se este vírus não passa para a geração seguinte? Os que ficam. Que já, depois já deixam de frequentar os espaços, faço, os espaços é. vão ficar vazios. Um, um pouco nesta lógica, não sei se estão a fazer entender. Completamente. Portanto, há, há, há, um, há uma normalização que também tem que ser feita. E isto é uma coisa tão simples que é saber estar no, no espaço público. ok? tu Exato. não vais, sim, sim, sim, tu sim. Não vais para, um, para um restaurante, tu não vas ao Santo António comer uma espetada e começas a fazer barulho lá dentro. Claro. Porquê? Porque não é o espaço adequado. Quem é que alguma vez disse na vida, com um, um clube noturno, um espaço para fazer canos de futebol e andar a bater palmas? Exato que ele não é um estádio de futebol. De Pá, tudo. nunca! Tu gostas de futebol? Gosto. Tens um clube? Porquê que, é que tu achas que trouxeste a canizola ah. hoje? <risos> boa, boa metida, bem metida, bem metida. Sou o portilista ferranho. Ai, Jesus. E, e, e, são, e são coisas que até são fáceis de, de resolver, que só têm benefícios para, para o futuro. Isto tem tudo a ver com a educação, e, e a educação nós temos em casa e, e temos na escola. E um clube noturno, por mais perverso que ele possa ser, ele, ele, ele, ele educa. Os clubes sempre educaram. Uhum. Os clubes noturnos sempre educaram as pessoas. Ah, pá, e acho que, que aqui os, os pais da noite tem que voltar a puxar as orelhas os filhotes ou então a medida de uh, só entra se tiveres mais de 21 anos uh, <risos> Estavas a falar da parte humana e de que de facto é preciso ter respeito pelas pessoas que fazem aquilo acontecer e é por, por, por essa parte humana que eu venho falar-te uh, e venho te perguntar uh, sobre as tuas viagens na Ásia Sim. porque de facto uh, lá as pessoas são completamente diferentes daqui e tu, de facto, trouxeste também um objeto, um segundo objeto que gostava que me falasses, porque faz todo o sentido teres trazido esse objeto. Faz, que são os binóculos. Olha, tu tens um bocado de de aranha, é pá. É vintage. É bem vintage. É vintage. São... Essa aranha veio do lado da Ásia? Não, não, não. Isto vem da costa Caramba. norte. <risos> okay. Dá para ver pelo barretinho do oralho. <risos> uh, estes binóculos uh, eram do, do meu pai. São o Zanit. Tem umas lentes espetaculares. Oh, sim, Zenit. E, e, sim Embora sim, sim. já estejam assim um pouco pigmentadas, estão a precisar aqui de uma limpeza. E trouxe este objeto que está relacionado com as viagens. Muito bem. Eu vivia ali na altura. Uh, junto a Madeira Shopping, olha, o pé do Castrinhos, da, da famosa Poncha sim, sim, do Castrinhos, sim, sim. e tinha uma vista espetacular sobre o, sobre o Atlântico. Desde muito novo, eu, eu lembro-me de pegar no, no, no, nos binóculos Epá, e tentar ver o que é que existia para lá da linha do horizonte. Epá, no, nunca havia nada. E.. E isto é a memória que eu mais tenho, que era sempre aquela curiosidade. Eu tive a fase que depois da linha do horizonte aquilo fazia assim. <risos> okay. E não havia mais nada, era assim uma queda d'água, tipo Niagar. E, ou se não, havia mais qualquer coisa, mas que nem estes binóculos conseguiam alcançar. E então, o que eu sempre pensava é que tinha que conseguir chegar o mais perto da linha do horizonte, que isto é uma, uma <risos> sim, ideia sim, um sim. bocado descabida, de mas tinha que chegar o mais perto da linha do horizonte para conseguir, conseguir ver melhor, ser. porque havia terra lá de certeza absoluta e isso sempre suscitou a curiosidade de conhecer o mundo ah, depois aqueles livros que, que nós vamos tendo as enciclopédias, os atlas esquilo vai assustando os povos e as culturas e depois a televisão e depois a internet que assim então foi mesmo aquele choque de querer fazer querer já queria conhecer e, e, e, e trouxe os benéficos por causa disso porque eles basicamente são um pouco responsável para essa, essa, essa, essa fome. Uma história poética não estava à espera é, deste, Michael o espírito, espírito é, exatamente, acentuante. Dora the vi... Explorer e a Ventura é, é, tu certamente já foste a muitos mais sítios do que estes, mas da minha pesquisa tu foste ao Vietnã à Tailândia ou ba... a Bali e tens aqui umas cidades, Wang Prabang Vang Vieng, pra Vieng e Muang Nhoi. goi noi Moang Nhoi. Moang Nhoi. Uh, Fala-me desta experiência. Tu tiveste com macacos, tu tiveste com elefantes. Como que é que foi eu... sentir... Uh, tu, ter uma, um choque cultural uh, que tiveste? Eu aí talvez vou buscar a primeira viagem. A primeira claro que sim que, claro que sim. que a primeira nunca esquece, como é óbvio. Óbvio. Uh, quando cheguei... Uh... E isto, eu nunca fui para, para a América, e é pena que tudo isto aconteceu, porque já tinha previsto aqui partida no dia 27 de dezembro, ia para, para a América do Sul, ia fazer durante 4 meses a América do Sul. Um, agora vai ficar adiado, vamos ver para quando. Mas por exemplo, conheço relativamente bem a Europa, um, as diferenças dentro dos países europeus não são assim tão grandes. Não são em termos de civilização e cultura, não, não é assim. Também não. era de esperar que, pronto, Sei, um, não há muita discrepância. O Império Romano e etc Sei. também fez com que as coisas ficassem mais unificadas. Quando tu chegas à Ásia, e eu nunca tinha lá estado, quando sai do aeroporto, apá, eu vejo aquele caos, caos organizado, atenção, para sim, nós sim. é um, uma coisa absurda, e vejo aquela coisa, motas, carros, gente, gente, gente. Pensei, uau, wow, o que é isto? Vai, vamos embora. E ficamos lá, ficamos um mês, estive na Tailândia, depois estive no Vietnã, que adorei. Uh, Diga-se de passagem que hoje em dia não sou grande fã da, da, da Tailândia. Ok. Uh, a Tailândia, digamos que. O que, que é que se o... passou na Tailândia? Uh, há coisas que também não se pode contar aqui. Claro, mas sim. a Tailândia é um pouco. Uh, eu sou de Espanha. Okay. No sentido. Uh, pá, muito turismo. Okay. Uh, e os tailandeses já estão a ficar muito, muito espertos também e já são mais traiçoeiros. Okay. Enquanto os outros ainda, o, o, o turismo está a crescer, uh, eles ainda são, ainda são genuínos, digamos assim. O, o, o tailandês está a ficar americanizado. Okay. Estás a perceber? Tudo já é negócio, tudo é dinheiro. Eles olham para ti e eles só veem cifrões. Uh, nos outros já tens mais a relação humana. Bali, por exemplo. Bali também não é assim muito turístico é, atualmente. É, é bastante. Só que Bali é, é uma ilha, mas é grande. Uhum. E se tu fores, por exemplo, a passar ou se fores para o Bud, que são. O Bud é o mais conhecido. Uhum. Uh, claro, que está cheio de turismo. Mas Bali é enorme. O que é que tu fazes? Vás à procura de sítios onde o turismo não não, não cai em massa. Que foi isso um pouco que eu fiz. tive alguns lugares turísticos e depois comecei a fugir para aldeias mais pequenas para ir à procura de, de outra experiência. E como é que tu deslocouvas? Tu era, era moto, mota, geralmente moto, era mota? Em, em todos moto. os sítios? todos sempre alugo, alugo, basicamente no primeiro dia que lá chego a tentar ir alugar uma mota Uh, trocar dinheiro e a viagem começa a partir daí, porque eu também não faço. Uh, se eu tiver viagens para fazer de avião, ok, tenho que ter um plano, mas naquele espaço entre as viagens de avião, eu nunca tenho um plano. E não consigo dizer, por exemplo, em Bali, depois, não foi do tipo, ah, vou ficar três dias andar-me passar, depois e depois vou, vou para quatro aqui. para o Bud Não, eu pego na mota, Fico com um dia em passar, gosto, fico mais um dia, talvez. Vou-me embora, chego ao budo, gosto, não gosto, pego na moto, olho para o mapa, começo a procura de outra coisa qualquer e vou-me embora. Tu usas mesmo o mapa, papel? Não, Google. Ah, Maps. Google, Google Google Maps. Ok. Era é giro que... de facto tu estavas ali, mapa e não sei o quê, mas. Não, o não, mapa... Google Maps realmente é, é muito. O GPS, principalmente. Usa Ou usas o Google pouco. Maps só, só, só mesmo só. para ver o caminho sim, e vais sim, sim, sim, mesmo sim, para apreciar sim, sim, tudo. Sim, sim. Algumas vez que... vezes o que eu costumo fazer, gosto de fazer, é desligar o Google Maps. Ok, mesmo para estares para sentir para te perderes, perderes. perderes que isto também obriga-te a uma coisa, que é se tu tiveres o Google Maps ligado, e geralmente os gajos têm um, um suporte para tu colocar no okay. telemóvel na moto e não sei o quê, tu vais ali e vais sempre a apiar caminho. Tu não, não paras muito. Caminhos mais rápidos. E caminhos mais rápidos. <risos> Ui! Já? Já. Oh, a nossa conversa é tão espetacular que. E é estamos... o que é que acontece Diga. é um, sem isto desligando, uhum. obriga-te a, a parares, a pedir informações e às vezes a viagem vai-se prolongar mais uma hora ou duas porque tu entretanto tu tropeçaste com um grupo de pessoas espetaculares. E depois de repente começa um evento cultural e, e já ficas ali, e já ficas ali e um plato, já estás a perguntar e há algo para ficar aqui a dormir, e também já aconteceu, e de repente não, não te ensinava chegar ali à noite, mas já acabas por ficar ali, e, e acho que essa, essa é a melhor parte de, das viagens, quando tu saís um bocadinho fora do, do plano do programa. Claro, porque. Por... Roteiro comercial. Exatamente. Exato, exato. E quanto, quanto tempo foi esta Odisseia que fizeste na, na Ásia? Esta última? É? Sim. Foram dois meses certinho. Dois meses certinho. E estive e, e no Laos também. Ah, sim, sim, sim. Uh, e estive nessa aldeia, tu tá, não conseguiste pronunciar o um nome. Oh, ah, yeah, é exato. Mwang Noi. Mwang Noi. Foi a aldeia que teve eletricidade o ano passado, tem 800 habitantes, só lá chegas de barco, não tem, não tem okay. estradas, e ela está. Numa, numa estrada de terra, casas de um lado e do outro, e, e eu adorei. Só tive, tive pena de só poder ficar uh, três dias. Era só para ficar de uma noite para a outra, mas depois tive que de prolongar, porque aquilo suba-me pouco. E o interessante, <coughs> devido ao calor também, e lá, especialmente num sítio deste, onde as pessoas também são muito medos, há muita partilha. E não é como aqui que um gajo está sempre a ver se o vizinho está a ver, e não sei o quê, não há nada disso. Lá eles, é tudo à porta e à janela aberta. Sim, tem confiança. E então tu vês as, as várias profissões, as poucas que existiam, o ferreiro, o carpinteiro, o, a fazer a, a selagem, uh, tudo ali com as janelas abertas e, e, e isto era só naquela rua que tem um quilómetro. De um lado tens o, o, a cena com, com os monges budistas, o templo. Que eles saem de manhã, vêm buscar a comida, que é o arroz, que eles só têm uma refeição durante o dia. Ah, apá, mas aquele quilómetro que tu, tu, tu chegas ali e tu pensas ah, um dia vai dar, estás completamente enganado. Porque depois em cada casa tens uma coisa, ah, para apreciar, uma coisa diferente e eles são super simpáticos e, e Acolhedores sabem, também. sabem te receber muito bem. Só para nós terminarmos, eu tenho mesmo que fazer isto. Nós temos aqui um quadro que inventei assim à última da hora, que é Explica-me Isto. Eu fui ao teu Instagram e descobri algumas fotografias que eu gostava de ter alguma explicação por trás delas. E tem aqui uma em particular, que é a minha favorita de todas. Parte agora... Que é esta. É, sim, uma fotografia com Esta cara. é a minha favorita. É Diz-me uma coisa, como é que isto foi? Eu assumo que não tenha sido uma caca e tirar a foto. Claro que não, claro que não. Mas isto está muito bem fixe. Isto é num. num. num, num, num parque. em Ubud, Ok. É, com, com imensos macacos. Temos WhatsApp aqui. No... Não é aqui, é no estúdio. É no estúdio, é na região. Ok. É... Ele no... já foi dar uma volta. O <risos> adormeceu com a conversa. Sim. Uh, e isso é, é, é no, tipo, no, nesse santuário do, do, do, dos macacos okay. e depois para tu traz a foto os tratadores, os responsáveis lá do, do, do, do parque têm tipo um, um a milho no, nos bolsos e então tu dás o teu telemóvel Uhum. E ele começa a fazer, já tem a coisa pronto para tirar a foto, e começa a fazer assim com o milho. E o macaco, quando vai para apanhar o, o milho, <risos> <risos> eu tenho mais uma, também não ficou tão boa. Tem a sensação <risos> que o gajo está com o braço esticado a segurar no telemóvel, ah, estás ah, a uh, Pá, O truque é só este, não tem, não tem. Porque é assim: esses macacos, se tu uhum, reparares aí, sim. eu não tenho bolsas, não tenho nada. Exato. eu achei tudo na mão porque não podes levar nada. Não ah, podes falar gás nada, que os gajos agarram-te-lhes. Eu tenho aqui, um tenho aqui um sinal. Ah não, fica aqui o do braço. Ah, tenho aqui este sinal do braço. Eu estava okay. lá sentado, vem um bastante pequenino. Pá, o gajo ah, confundiu este com milho. E eu agora para me ver que o gajo conseguiu agarrar aqui. É... Eu não me largava este. A sério, os gajos são, são dramáticos. E, e este parque pá, tem uma pequena vedação, mas eles conseguem okay. saltar, como é óbvio. E aqui tem lojas de souvenirs à volta. Pá, tu vês, imenso. Há uns... Há, os, os gajos aí, os balineses, até usam aquela fisga, vocês lembram-se da fisga? Sim, Eles sim, usam sim. a fisga e, e mandam pedras aos macacos, porque senão os gajos vão às lojas e, e roubam. <risos> com os malucos, que pá, que é com é os, os malucos. Que Hã? Será que é os donos que treinam os macacos? Não, não, é mesmo do, do, do, do, do, da macacada. Já, máfia, se, já, se rou, já se roubaram bancos com macacos. <risos> explica mais esta. esta está muito gira estás em cima isto é no, um, isto uma, um, uma vaca são é um, um uh, water buffalo water é buffalo são é, é um búfalo na isso é no Vietnã é Hoi An que é Sim, uma das este, cidades este, mais bonitas estes chapéus de... assim são muito típicos de lá não é são do Vietnã são este para acaso, era do agricultor que isto okay. nós estávamos a passar e, eu, e ele estava a dormir em cima do, do búfalo Uau. ele estava deitado assim e dormi com o chapéu e eu comecei a tirar umas fotos. E ele, entretanto, apercebeu-se e, e chamou-me e perguntou se eu queria tirar o... uma foto. Do... Tudo por gestos, como é óbvio, se eu queria tipo, tirar uma foto e disse que sim. Pois lá ele fez assim que era para subir. E eu para subir, isto é muito, opa, okay. uh, mas pô, eles são, são, são doces, uh, E pôs ele lá e me também o chapéu para tirar a, a foto. Muito fixe, muito fixe. Então, talvez só para terminarmos, tens aqui esta. Aliás, tem aqui duas que eu ainda quero falar. Esta foi em novembro, se não me engano. Foi, foi, foi. foi, foi. E já andavas de máscara? Na altura ainda não havia nada destas mas coisas. Mas lá do... andar de máscara é uma coisa perfeitamente normal. Ah, sim. É, já é um acessório. É um acessório que as pessoas usam sempre. E, e isso foi porque eu tive que fazer uma travessia nessa, nessa Scooby que é uma cagada Scooby. de uma moto. É sério, assim tão má. Muito má. E só que eu tive que fazer 200 km numa estrada no Laos, completamente toda em terra, terra batida, com pedras e não sei aqui. E nós já tínhamos andado no dia anterior, e pá, cada vez que eu apanhava, estão a fazer, estão a fazer uma barragem a meio dessa estrada e tens muitos caminhões e levas com a terra toda. Ok. Pá, e à noite, quando cheguei, ó coisa, tinha isto aqui para dentro tudo preto, mesmo e respirava, até não respirava bem então comprei uma máscara para fazer oh, okay, para, para proteger para poder andar e por exemplo tu já estive em Ho Chi Minh que é, que é o antigo Saigão no, no, no, no Vietnam e aí por causa do fumo das motas se tu não usares máscara pá podes desmaiar podes ter problemas pulmonares porque estamos a falar uma cidade com 9 milhões de habitantes sim, são os últimos números que eles têm 9 milhões de habitantes, 7 milhões de motas é, é aquelas imagens que a gente vê os gajos nos cruzamentos todos é, a sei, tudo, todos, uh, é, descu... mas é bom para, para, mas tu, todos coordenados. para tu testares os teus reflexos de, de condição de moto é <risos> o lugar ideal <risos> é. perfect, perfect. eu agora vou apresentar esta fotografia e vamos deixar para uma próxima conversa porque tu tens que cá voltar, porque isto realmente soube a pouco, tu tens muitas histórias para contar das tuas viagens e fica aqui o convite nas próximas Obrigado. semanas de gravações que nós tivermos tu tens que cá voltar portanto fica aqui registado esta fotografia Ok Ok Vamos falar depois numa próxima conversa sobre o que é que tu achas do hinduísmo do budismo e desta religião Uh, e, e, o, o tem que tem mais de 4 mil anos uh, e é uma filosofia muito presente hoje em dia portanto, muito obrigado por teres vindo Michael. não me esqueças aí só de uma coisa, do taoísmo o taoísmo também, o exatamente. O taoísmo, a sério? Ok, bom. E aí tomás à vontade. Vamos, vamos aprender religiões asiáticas orientais com Michael boa, uh, Entretanto, uh, um dos nossos parceiros, uh, madeirense por Baigona, ofereceu-nos estes pins para darmos aos nossos uh, convidados. Então tens aqui um, um Amém com Nervos. O Amém com Nervos. <risos> Gosto muito de <risos> Para muito colocares uh, na, na tua mochila de, de viagem, viagem, por exemplo. Boa, boa. E diz, olha, o Amém com Nervos é um dizer da da Madeira, por exemplo. Ela tem lá a bandeira da Madeira. Ah, por, por exemplo, é o mesmo ao lado da bandeira. Opa, o mesmo ao lado. Obrigado. Obrigado, Gona. Obrigado. Madeirense puro, vai, Gona. Uh, epá, foi o Bodefiche. Muito obrigado. É um cheers. cheers. Um cheers. cheers. Um cheers. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês Obrigado a todos obrigado. Oh, obrigado. E esta foi uh... tá, tá yeah, yeah. a... O Gino Tónico é a minha nova no final... vida preferida Quem? O Gino Tónico do Duarte é a minha nova vida preferida Uau, é é barreirinha fixe, represent tá uh, Espero que tenham gostado desta primeira temporada Nós vamos aí, estamos a preparar coisas novas O cenário entretanto vai mudar um pouco Vamos ter novos convidados Obrigado por estarem desse lado e Tchau